Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já na nossa lição número 10. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoel. Muito bem, nós vamos aqui na nossa lição que tem por tema o amor, a marca do cristão cheio do Espírito Santo. E hoje nós temos o nosso áudio. Em 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. O verdade aplicada diz, o amor a Deus e ao próximo deve mover-nos na busca pelos dons espirituais, no uso dos mesmos visando a edificação da igreja e a glória de Deus. Três objetivos, destacar que o dom supremo de Deus é o amor, ensinar que o amor é a maior de todas as graças e mostrar que o amor é o bem maior do cristão. Nos três referências, tem 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 8, por favor, leia, tá? É, aliás, um, quatro, cinco, sete e oito, tá? Leia aí, por favor, tá? Depois, é, dá uma paradinha se quiser, mas leia, aí tá? eu já vou nos comentários. Nossa introdução diz, tendo em mente o contexto da busca e do uso dos variados dons é, disponíveis ao corpo de Cristo, nesta lição estudaremos sobre o caminho ainda mais excelente, né? que Paulo disse aos primeiros coríntios, doze, versículo trinta e que é o amor, tá? O caminho mais excelente é o amor. O amor deve mover-nos em todo o tempo. Já aqui explicando um pouquinho, quando você fala que Paulo está dizendo, né? Que o caminho ainda mais excelente, o que que é o caminho? O caminho é um processo, né? Proce é, quando, disse assim, as pessoas vão querer o melhor da vida, tem uma forma, tem um processo, tá? Que deve se andar nele, que é o amor, tá? O dom supremo de Deus é o amor, o amor é a maior de todas as virtudes do cristão, o amor é o caminho a ser seguido, o amor é sofredor. O dom supremo de Deus é o amor, nenhum dom, nenhum dom tem valor a menos que esteja imerso no amor. Digo isso porque o amor sustenta, ampara e faz repousar. O amor é a inspiração de tudo, a figura se por entre as páginas da Bíblia que, sem o exercício do amor, mesmo o maior dos demais dons, nada seria. Seria só o exercício obrigatório, tá? Com resultados limitados. Veja, então, quando nós falamos do amor aqui como dom supremo, tá? Nesse primeiro tópico né? Nós vamos enfatizar é, o valor do amor, tá? Como algo, né? Que dá uma expressão maior a todos os dons, tá? então quando tem a manifestação do dom mas não tem o amor essa expressão do dom tá só é, se demonstra só se expressa como exercício obrigatório e isso provoca resultados limitados eu vou fazer porque é uma obrigação mas não movido pelo amor tá então aqui estamos falando do amor é tá? como uma força motivadora né? que vai fazer o ministro, cristãos cristão, a viver a sua vida, tá? Movido pelo amor, independente de qual função. O amor é a maior de todas as virtudes do cristão. O amor, tá? E eu quero deixar claro aqui que nesse texto de Paulo, quando fala do amor, ele está falando do amor HP, tá? E deve ficar muito claro isso. Porque existe né, aquele amor erótico, né, de Eros, tá? tem o amor fileu, né, É que não é o ágape. Né? Ou seja, a fileu é amizade, amigo, né? ou de irmão, tá? mas ágape não. O amor ágape é o um amor que se doa, se entrega, o tá? um amor que está disposto a dar a vida pelo outro. Tá? Então, esse tipo de amor que estamos falando primeira Coríntios treze e treze diz né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior desses é o amor, tá? Por que o maior é o amor, tá? Simples objetivo aqui. Primeiro, quando uma pessoa está numa situação, tá? É desafiadora, né? Se você se encontra num momento desafiador, Tá? Aí você, às vezes, na, no teu esforço, na tua determinação e nada dá certo, há um risco da pessoa perder ou enfraquecer na fé. Meu Deus, acho que não vai dar certo. Nossa, como difícil, né? Aí, quando a fé mingua, tá? a esperança também fica apagada. Nossa, eu não consigo ver que eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir. Então a fé e o amor começam a declinar. Mas Paulo está dizendo, se você olhar tá, para o amor de Deus, né, para, se você olhar, né, esse poderoso que motiva, que te motiva, que gera ação, né, é é esse amor, tá? Então, é, você vai vencer a barreira, você vai vencer aquele desafio, porque você sabe, né? Que Deus te ama. Então, o amor é superior porque o amor, ele reacende a esperança, tá? E a fé, né? Primeira João quatro dezoito, diz o evangelista João, no amor não há medo, né? Medo é o oposto da fé, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Essa é a tradução da NVI, ok? Por que eles? Porque que o amor, perfeito amor expulsa o medo? Porque o medo supõe castigo. Então, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Né? Eu coloquei aqui um exemplo, Adão. Né? Vocês lembram que quando Adão pecou ele se esconde, diz, Adão, onde estás? Ah, senhor, estou aqui atrás da árvore, porque eu tive medo. Então, ele pressupõe um castigo, tá? Ele está dizendo, meu Deus, agora eu pequei, Deus vem aqui, vai me castigar. Então, há um medo, mas é, aquele que percebe que Deus ama a pessoa, tá? apesar de tudo, tá? esse verdadeiro amor, tá? Esse perfeito amor lança fora o medo, é Eu piquei, eu errei, eu reconheço senhor, eu peço perdão, né? Porque eu estou confiando no amor de Deus. Em Romanos oito, trinta né? Nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, esse amor né, é, que vence tudo, tá? esse amor que reacende a esperança e a fé, tá? é o um amor a Deus. Né? Ou seja, eu recebo o amor, eu percebo o amor de Deus e também manifesto o amor a Deus. tá? Essa é uma reciprocidade. Eu sei que Deus me ama e ele vai fazer que todas as coisas contribuam para o meu bem. Então, eu manifesto também esse amor para com Deus, ok? Bom, é, o amor ágape deve ser a principal virtude de um cristão, espla, expandindo um pouquinho mais. Paulo nos instrui que devemos fazer tudo impregnado de amor, né? E os que servem na obra de Deus devem servir em amor, pois o amor contribui para o crescimento do corpo de Cristo. Então, o amor, né? Ele potencializa quando tá? diz, impregnado do amor, né? por exemplo, a pessoa vai ser usada no dom de exortar. Tá? Essa pessoa, quando está cheio de amor, né? ele exorta a pessoa, confronta a pessoa, mas transmite amor, transborda amor, mostra que a esta pessoa que está exortando, ele tem o interesse de ajudar essa pessoa. Tá? Então, depois é que tem, tem que estar impregnado de amor e isso contribui para o crescimento do corpo de Cristo. O amor é o um caminho a ser seguido. Paulo assegura os crentes daquela cidade que lhes indicaria um caminho ainda mais excelente. Esse caminho mais excelente é o caminho do amor. Por tudo que dissemos sobre o amor, devemos ter o entendimento de que amar, tá? ou seja, aqui já é uma ação, Deve ser expressão de obediência ao mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se eu amo o que eu acredito que tem valor, né? Ou melhor, tá? Amo o que acredito que tem valor. É, por exemplo, voltando a Adão e Eva, né? Se Eva, tá? Olhasse para Deus pensasse naquilo que Deus disse, tá? E ela tem né, aquilo que João disse o perfeito amor, né? Ela olha para Deus e assim, não eu amo a Deus, por mais que Satanás está falando o que ele está falando, por mais a oferta que ele está me dando, mas eu amo a Deus, tá? Então esse amor leva a agir na obediência, tá? Então a obediência é a expressão de amor, porque eu valorizo, isso, né? esse Deus, essa palavra que Deus falou. O amor é sofredor, sofredor no grego significa ser tardio em irar-se, ter tolerância, ser paciente. Isso não estrange, tá? O amor tem uma grande capacidade para suportar. É, então aí ainda Strong diz que a palavra grega utilizada descreve a paciência com as pessoas então quando diz assim o amor é sofredor está dizendo de sofrer assim é, apanhando né é, em questão de estar é, sofrendo as dores não é isso aqui é a pessoa é, decide ser paciente, decide não se irar tá? diante daquilo que as pessoas estão falando ou fazendo. Né? Eu decido ficar tranquilo, né? é, eu decido compreender você né? é, se a pessoa está é, confrontando, Tá xingando, vou dizer assim, às vezes até mesmo agredindo, que Jesus chega a esse ponto, quando eu disse alguém te bater numa face, né? Mas quem está é, é, agindo em amor, primeira questão, eu compreendo você, eu compreendo, tá? Eu vou ter paciência, deixa baixar, né? Atenção e vamos pensar o que que está acontecendo, né? Com você que está me agredindo, né? O que que você quer de fato, tá? Assim, Paulo procura mostrar que o amor faz com que uma pessoa suporte as ofensas e as palavras investidas grosseiramente por outra pessoa, sem amargura ou desejo de vingança. Compreender o próximo é o plano divino, tá? Você percebe aqui, porque o amor é uma lente né que te ajuda a enxergar, eu vou colocar assim de uma forma bem ampliada, que aquela pessoa que está agredindo, no fundo, no fundo, não quer agredir você. É ela que está pedindo socorro porque ela se sente agredida. Tá? Eu sei que a princípio nós não entendemos claramente isso, tá? mas uma pessoa que fere é porque ela está pedida o amor mais abrangente que todas as graças, o amor tem um sentimento que enriquece, o amor é edificante e somente o amor permanece. Somos persuadidos através das Escrituras que devem evidenciar o amor de forma como vivemos e nos relacionamos com outras pessoas, sendo o amor o um bem maior. O discípulo de Cristo precisa ter consciência da relevância do amor em sua vida, influenciando em todas as ações. O apóstolo Paulo escreve que, se assim não for, nada seria e nada disso me aproveitaria. Tá? Então, é, mais uma vez aqui, né no seu autor, deixando em ênfase tá? que quando nós estamos no amor, né, isso não precisa estar ou não necessariamente esse amor, tá? É só um consentimento intelectual. Não, eu amo, é assim, eu amo. Aqui, está dizendo, deve ser evidenciado, deve ser expresso nos relacionamentos. Lembra de João? Diz assim, se alguém é, tem ira contra seu irmão, né? Odeia seu irmão, não tem o um amor, tá? Pois como pode amar aquele que vê, né? e não aliás a dizer que ama né a Deus mas não amar aquele que vê né? então João nos confronta para dizer que o amor tá deve ser expresso né? e o cristão deve ter consciência dessa relevância do amor né? desse amor que gera relacionamentos isso é tão importante para que a um dado momento né é, Deus tá quando alguém traz oferta ao altar, Deus disse, deixa aí tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com aquela pessoa que você ofendeu, tá? ou seja, ela se sentiu ofendida por uma palavra que você disse, depois você volta e tá tudo certo, tá? Então, é, essa é a ênfase aqui. O amor é um sentimento que enriquece. Quando nos submetemos à direção do Espírito Santo, ele nos auxilia a instalarmos o amor por onde passarmos para enriquecermos a vida de todos os que estão à nossa volta. Essa emoção se manifesta através da entrega, da intimidade, do cuidado e o comprometimento de querer estar junto, sempre disposto a ajudar, tá? Em todos os momentos, né? O amor está ligado ao valor né? que se dá, por exemplo, João 3,16. Vamos entender um pouquinho aqui. Veja, é, se você percebe, eu troquei a palavra sentimento por emoção. Né? Aqui no nosso texto, tá? Eu fiz isso intencionalmente, tá? Por quê? Porque o sentimento né? é um algo tá? é, que vem é, é, como resultado da emoção. E é importante entender, porque emoção né, é um estado é, que faz parte da gente, tá? Amor tá? faz parte de nós, né? Agora, aquilo que eu estou sofrendo, vou colocar assim, tá? Dentro de um contexto, hein, é um sentimento que eu sinto, né? Vem... A química do meu cérebro, meu corpo, tá? todo o meu sistema nervoso opera, né? Eu me sinto, né? Algo, tá? Isso é o sentimento, tá? E aí, tá? Eu manifesto, né? Aí eu faço toda uma análise com todas as minhas crenças e valores, tá? Aí a emoção vem, né? Aí eu vou é, decidir como interpretar isso que eu estou sentindo. Tá? E o resultado dessa interpretação vai vir como emoção. Em nosso caso, o amor. Vamos entender em João 3,16. Tá? Então, Deus amou o mundo de tal maneira né, que ele envia seu filho para morrer em nosso lugar. Então, Deus vê o nosso estado de seres humanos que não acreditamos a Deus e Paulo os Romanos diz que ninguém queria mesmo nem buscar a Deus, nós somos inimigos de Deus, mas Deus vendo tudo isso, tá? Essa experiência que ele vivencia, hein? Ele decide, tá? É, é sentimento, né? Isso se sente, agora processa-se isso e decide amar, tá? Então, o amor é muito lindo, tá? porque você pode né, sempre tá? escolher amar. O amor é edificante, o amor nos edifica, nos faz crescer. Quando somos edificados espiritualmente, crescemos sem amor. Sendo assim, como parte da obra do Espírito Santo em nós, devemos erguer nossa vida cristã através do amor. Não podemos esquecer que o amor é manancial de todas as coisas e a base que sustenta e edifica o corpo de Cristo. Né? Então, o amor, tá é, falando de edificação, né aqui é como uma construção tá Onde temos né, os blocos, temos o ferro, mas o que liga tudo isso é a argamassa, né, é o amor. É colocar tijolo sobre tijolo, mas não tiver amor, essa edificação vai cair, porque está faltando argamassa. Tá? Então, o amor é essencial em qualquer manifestação de dom. Somente o amor permanece. Paulo demonstra que o amor é o caminho sobre modo excelente. Sua certeza se dá por possuir o entendimento de que o amor jamais desaparecerá. Ele diz a caridade nunca falha. Assim, temos o entendimento de que mesmo após a consumação dos séculos, o amor permanecerá e será visto entre Deus e os homens, pois Deus é amor. É interessante porque a palavra diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. tá? Então, se você ama a Deus, isso vai dar força a você para permanecer até o fim tá? e assim né, você ter, né, ter uma experiência de estar no seu pela eternidade. O amor é o bem maior do cristão. O amor é o caminho mais excelente, parece ser os dons O amor sustenta confiança nos outros. O amor é um sentimento que não pode faltar na igreja de Cristo. É, o amor evidencia, evidencia né, uma, aliás, a maior evidência do cristão, cheio do Espírito Santo, não é a manifestação dos dons espirituais. Então, aqui é uma separação, o que, que é fruto do Espírito e o que é Dom espiritual, tá? Então, mas sim que esteja impregnado do amor, tá? Porque o amor é um fruto do Espírito. Você lembra de Gatas, tá? A caridade, o amor é fruto do Espírito. O dom, não, tá? Então, a diferença. O cristão deve ser conhecido não somente por sua teologia, mas principalmente pelo seu amor. Porque o conhecimento é, é adquirido externamente, tá? ela deve ser fundamentada, né, para seu uso também pelo amor, tá? Mas Jesus falou nisto: conhecerão que sou de meus discípulos. É, Se você amar uns aos outros, no texto seguinte diz: assim como eu vos amei. Se nós temos um padrão que é Jesus, eu estou amando, mas não no nível de Jesus. Eu preciso tá, trabalhar isso, exercitar o amor para eu chegar ao nível de Cristo, tá? Então, o amor, ele, é, Deus nos dá como semente, Paulo disse que todos nós, é, a todos nós foi derramado em nossos corações, né? O amor, isso é romanos tá? E é, eu preciso exercitar, foi me dado uma semente do amor, a minha semente do amor só vai crescer quando eu exercitar. O amor é o caminho mais excelente para exercer os dons. Em sua defesa e de superioridade do amor, Paulo afirma que o amor é o mais extraordinário do que os dons espirituais. Os dons espirituais, por mais importantes que sejam, são temporários, como línguas, profecias, sinais, tudo passará. Mas o amor subsistirá eternamente. Lembra de Jesus em Mateus 6,21? Onde se vê o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, o que que eu amo? Aquilo que eu dou valor, tá? Tesouro, né? Algo que tem valor. Então, os dons espirituais, tá? Por mais importantes que sejam, né? é, Se, né? é, Eu sou enfatizo isso, porque os dons espirituais, né? Podem ser usados sem amor. É tá? Isso que o Dedo Contexto está dizendo, lembra que Jesus disse aos fariseus, tá? Vocês dão dízimo até da hortelã, do cominho, do coentro, até de coisas pequenas, mas não exercita a, a misericórdia, o amor. Então Jesus está dizendo, vocês têm obras, mas essas obras, tá? Não tem uma motivação né? é, real, uma motivação que é o amor, tá? Esse amor, tá? Quando eu amo né, é, não interessa a, a dimensão, o tamanho da oferta. Lembra da viúva pobre, da sua oferta, independente da, da quantidade, mas está manifestando o seu amor para com Deus. O amor suscita confiança no solte, o relacionamento do cristão precisa ser pautado no amor e na confiança mútua. A confiança é uma entrega que só é demonstrada através de um cuidado especial. Através do amor passamos a atrair a confiança do próximo para ajudá-lo em suas fraquezas. Quem ama, confia e vice versa. É interessante porque Paulo né, diz que o amor, ele crê. É, lembra de Jesus, né? Que Jesus... Ele disse que já sabia do seu princípio quem o havia de trair, que era Judas. Mas mesmo assim, dá para Judas o cargo de maior confiança, que é a tesouraria. É como uma mensagem que Jesus está dando a Judas. Judas, eu sei que você tem sua fraqueza mas eu creio que você pode ir além dessa fraqueza. eu creio que você pode desenvolver e por isso eu vou te dar um cargo de extrema confiança eu confio em você uma prova é que justa confiando em Judas né? pena que ele não aproveitou tá porque quem ama confia aí tem que ter a reciprocidade né? e vice-versa né senão não dá certo o amor é um sentimento que deve permanecer na igreja de Cristo. Temos aprendido que mesmo que pessoas estejam sendo beneficiadas com nossas ações, se nós estivermos sendo movidos pelo amor, como descrito em 1 Coríntios 13, não teremos recompensa. A Stanley Horton, né? Disse o ponto é que sem amor os melhores dons perdem a sua, sua apropriada eficácia, tá? Valor e recompensa. Isso é isso muito interessante essa frase de Stanley Horthon, tá? Que quando diz assim, eu vou lhes mostrar, né? Algo maior. Não está dizendo que os dons são menores, tá? Está dizendo que o amor, né? Ela tá, é a essência, né? É, como disse aqui, o ponto é que sem amor, os melhores dons perdem sua apropriada eficácia, valor e recompensa. Então, independente do, do dom, tá? Se é manifesto, sem é amor, tá? Não vai atingir aquele objetivo que deveria atingir, perde a eficácia, tá? Perde o valor, e e assim, diante de Deus, não terá recompensa. Né? Naquele dia, disse que muitos vão apresentar suas obras, mas vai ser obras como se fossem bandeira, pena e falha. Né? Madeira, né? É, paia né? ou feno. Tá? Ou seja, materiais destrutíveis pelo fogo. Aí não há recompensa tá bom? Mas Deus nos dê graça, né? Para que nós possamos amar, tá? Então, aqui nós destacamos que o dom supremo de Deus é o amor, ensinamos que o amor é o maior de, de todas as graças, é a maior de todas as graças e mostramos que o, o amor é o bem maior do cristão, amém? Deus nos abençoe, meus amados, você que não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha, tem um sininho em cima, clica no sininho para você ter a notificação que já saiu o novo vídeo, tá? a nova videoaula, ok? Então, eu conto com vocês também para divulgar o nosso canal. Deus vos abençoe, muito obrigado por tudo, a paz do Senhor e desejo uma boa EBD para os amados irmãos. Paz do Senhor, Jesus.